Hey, Londrina, hey. Londrina, <risos> baby. Londrina, yeah. Londra. Mas ela bem, hein? Hey. Murada, ingrata, tu não vales nada. Perdoa, sou o bada. Londrina não foi massa. Murada, ingrata, tu não vales nada. Perdoa, sou o bada. Londrina não foi massa. Vamos ver se é fácil, né? Tá borrada em toda a cidade e assumiste uma b. Mas o você consegue me é perdoar, descartar Essa informação, baby, vim na web Che agora aguenta pois estava com o dedo e que Chame, se tem bomba É o rapper que assumiu guerra ingrata Tu não vales nada, perdoa, sou o brada. Londrina não vai massa Mulata, ingrata, tu não vales nada, perdoa, sou o cara. ter um vídeo vazado da dama, mas mesmo assim tempo não se passou nada. Eu não ia comer nem banhava, só falei para cuidar, não se manda. Vai do brado é um herói. Como me tenham me não seja nada. Engrada, tu não vales nada. Eu uma zoa, zoa o plada. Longina não foi massa. Engrada, engraça, é, tu não vales nada. Eu até zoa, zoa o a Longina não vai é, massa. Pois daquela tela a situação que houve. De ter o, o teu vídeo vazado, como é, como é que os Londrina se sente? Já ultrapassaste? É assim, sabes que eu de certa forma me sinto aliviada. Por quê? Porque isso já é a segunda vez que me acontece. Só que as pessoas, a pessoa nunca, as pessoas nunca param para entender o meu lado porque eu sou afetada, estás a tá, perceber? As pessoas só querem ouvir a história da internet e que inventam, inventam, inventam. <risos>